Sejam bem-vindos a mais um Purple Talks com ela, com sua, toda a sua baianidade na Go, nordestina, maravilhosa, a voz de milhões, <risos> linda, perfeita, Mari Magalhães. Bem-vinda. Oi, gente. Oi, Tefi. <risos> Amei como... a baianidade na Go. <risos> Não, tu é pura baianidade na Go. Inclusive, explica para gente, gente é, qual é a sua relação de ser baiana. Qual é qual é a sensação de ser baiana? É, o, e que é essa baianidade, o, o que, que que ter nascido num dos estados mais icônicos do Brasil representa para você? Ah, eu acho que ser baiano é identidade por si só. Eu acho que quando você fala que é baiana, as pessoas já se pensam de uma forma diferente, sabe? A gente tem muita hospitalidade, tem um calor assim que eu acho muito diferente dos outros estados que eu conheço, inclusive do Nordeste. E eu gosto muito, é uma culturalidade, uma ancestralidade, uma coisa que eu acho que realmente não tem outro estado. Eu amo minha Bahia e eu lembro de uma coisa que você me falou quando a gente jogou juntas, você pediu, Mari, me manda um áudio falando desgraça, porque o desgraça de um baiano não tem comparação com nenhum outro desgraça. <risos> então, eu acho que é sobre isso, sabe? A gente xinga, mas é um xingamento, até o xingamento é mais caloroso. É, eu gosto... é verdade. Eu gosto bastante A gente tem muitos baianos nos jogos, aqui mesmo no Teletágua, no, no te te no, ó, no Survival VD. A gente tem, teve três baianos, o Marcos, o Marcelo e agora você, é, todos com N também. Enfim, tem muitos amigos baianos, então eu sou uma apaixonada pela Bahia. Já fui, vou voltar e quando voltar quero encontro. É, <risos> E eu podia falar muito da Mari, né, nós jogamos juntas, nós é, temos uma boa relação, uma ótima relação, eu considero ela uma das pessoas mais maravilhosas dos do jogos, mas eu pedi para alguém falar dela, né, já que eu não poderia, e assim, eu pedi para uma personalidade dos jogos, que chegou há pouco tempo, mas já acalorou todos os corações, todos os corações mesmo, a Paloma que falou. Au au au au, au, au au au au Mas como não falamos palomês, né? Não não sabemos, aí eu pedi para Roberta, Roberta Ferreira, traduzir o que a paloma quis falar sobre a Mari. Bom, me pediram para falar um pouquinho de Mariana e como o cachê foi bom, não vou citar as eleições de 2018. Primeiramente, eu tava torcendo tanto e amando acompanha, acompanhar o VD. Foram ótimos dias sendo confessionário extraoficial e apesar de te perraçar o dia inteiro, eu vi de perto o quanto você se esforçou para dar seu melhor e acho que isso é o que mais te define como jogadora, aliada e pessoa. A situação não estava favorável e eu vi você tentando até o último segundo e saindo para não votar em aliado. Isso é tão Mariana? Mariana é um amorzinho até pisarem no calo dela. A partir daí vira uma escorpiana clássica. E tô triste que não pude ver a escorpiana agindo no VD. Ia ser puro entretenimento. O mais engraçado é que ontem mesmo a gente falou sobre quem é a Mariana de verdade. E eu tô aqui hoje falando sobre isso. Existe uma Mariana-verso. Com uma de você para cada situação. Com certeza você vai lembrar de exemplos. Muita gente dos jogos a essa altura já sabe quem você é. Mas conseguir te conhecer realmente por trás de tudo é para poucos. E eu fico muito feliz de ter conhecido. E continuar conhecendo a cada dia. Um pouquinho mais da vilã, mais suíte. Um pouco, há pouco tempo atrás, eu não diria que estaria falando sobre você com você, mas acho que independente de tudo, a gente tem uma conexão que só a gente entende e de alguma forma era para a gente estar presente na vida uma da outra. E você sabe o quanto eu estou feliz da gente ter se reaproximado. Nós passamos por muitas coisas em um curto período de tempo, mas no fim deu tudo certo. Estamos vivas, bem e em paz. E você sabe que sempre vai ter aqui uma Fidonis, uma aliada, uma torcida na plateia e uma amiga. Tenho certeza que você deixou sua marca em cada moderador e cada um do cast, e esse loja de quem esteve aberto de conhecer, fazer social e se aliar. Agora vem curtir a aposentadoria até o próximo anúncio de cash. Eu acho que a Roberta, barra Paloma, definiram muito bem quem você é. Essa questão do, de você ser uma vilã suíte porque, e da questão do Mariana Verso também. É muito, é muito. Existe uma Mariana para cada situação. É impressionante. As, é, existe a Mariana, aquela Mariana extremamente acolhedora, fofinha, mas existe também aquela Mariana escorpiana que se pisa no calo, ela fica puta, grita desgraça e tudo <risos> Comente, Mari. Concorda com a gente? Concorda com a, com a Roberta? Com a Paloma? Ah, sim. Paloma ícone. Paloma dona da Roberta não é o contrário, certo? Paloma dona de tudo ali. É... A Robson eu acho que todo mundo sabe do, do carinho do que a gente tem uma pela outra, assim, do afeto. E a gente já expôs isso em diversos lugares. <risos> é, mas eu acho que a Roberta é uma das pessoas que mais me conhece nos jogos. Talvez a que mais me conheça pelo tempo de, de contato que a gente tem. E eu acho que ela me definiu bastante. Eu sempre falei isso desde quando eu entrei nos jogos que eu sou uma pessoa naturalmente empática, que tenta acolher todo mundo, que tenta né, ter relações boas com todo mundo. É, mas, obviamente, eu não sou trouxa o tempo todo, né? Então, quando pisam no meu carro, aí a gente já tem um peço atritinho. Mas, sim, eu me considero muito Mariana Verso, e eu acho que se você olhar todos os jogos que eu joguei até agora, nunca foram jogos iguais, eu sempre tive posicionamentos muito diferentes. Então, no detalhe Tower of Switch, e chegando no limite eu fui vilã. então foram dois extremos muito grandes em, tipo, dois meses diferentes, sabe, de um jogo para o um outro. E assim, eu acho que eu vario muito nessas questões, mas eu acho que você jogou comigo o detalhe, você sabe que uma coisa que eu sempre prezei muito foi não levar nada do jogo para o pessoal, e que quando altera isso, quando afeta isso, já não é uma coisa que eu acho saudável. Então, o meu lema entrando no jogo sempre foi nossa vida já é ruim demais, já tem um presidente cuzão, sabe, no Brasil. Já já tá tudo muito ruim. Para que eu vou tornar a vida de outra pessoa pior no jogo? Então, sempre foi isso que eu pensei. E eu sempre tentei levar isso para todos os jogos em que eu entrei. E, e eu acho que eu consegui até agora, né? É, sempre tentei trazer essa leveza e uma coisa mais tranquila, mesmo sendo vilã. Eu então, acho que é bem isso que eu, eu, particularmente... Olha, eu já estou querendo chorar, de Meu Deus do céu. É, eu, particularmente, eu, não, eu, eu consigo te enxergar como vilã no jogo. Mas eu não, nunca consigo te enxergar como vilã em, na vida pessoal. Porque, para mim, você sempre foi muito sweet, muito doce. Mesmo puta da vida, você, até o jeito de você falar é muito doce, muito sweet. Eu lembro que na época do Tetau, quando teve aquela confusões de jogo, gente, eu, fora do jogo ela é super de boa com Marquinhos que teve aquela confusão com Marquinhos puta da vida, esculhambando aí no final, eu até gosto muito dele e tudo mais então, mostra isso, é por isso que ela ganhou o Sweet no, no total. Mari, falando em presidente cuzão, há os boatos que você participou de manifestações com a camisa amarela inclusive tem imagens e eu queria que você falasse sobre esses boatos, se são realmente só boatos, o que, que aconteceu, como é que foi? Bom, o que aconteceu foi uma pessoa chamada Caio Nova que me odeia, fez uma montagem minha na manifestação de 2018, nunca estive lá, tá bom? Joguei todas as minhas blusas do Brasil fora, porque eu não quero ser associada com esse tipo de gente. Aí ah, essa criatura faz um bait, e é falando, olha, expulsamos a participante Mariana Magalhães por associação com o Inominável. É até você acreditou, cara. Eu fui reler o post e aí tava lá, gente, o Kevin comentando. Até só acabou de me perguntar se a Mariana realmente tinha sido expulsa. Gente, a Mariana Bolsonaro. Não, gente, eu não sou Bolsonaro. Em nome do senhor, não sou. Estava virando voto em 2018, com adesivinho do PT. Não sou, tá? Kevin, vou te processar. Não, no processo ele não porque, Por favor Estamos pobres Mas enfim Boato desmistificado A gata é Lula Então, enfim, não, não acreditem Tudo que vocês veem pela internet Mas ainda no, no campo Você é muito conhecida também Como uma torcedora convicta Apaixonada e alucinada pelo Flamengo Inclusive Boatos que a Suí, que a quase foi mar Mengão ao invés de Mari Cruz, porque já existe um Mari Magalhães demais, né? Eu queria que você comentasse de onde que veio essa paixão pelo Flamengo, se, se, se continua, se você realmente é aquela torcedora fanática, ou você é só boato também. Ai, não, essa parte não é boato, é verdade. Pode botar Mari Mendão na Wiki, eu vou amar, tá bom? Melhor que o outro sobrenome, não tem problema. É. Na verdade, o Flamengo é porque eu tive alguns problemas na minha infância em relação... Minha mãe se mudava muito, eu não tinha muitos amigos, eu era sempre uma criança muito quieta, muito tímida. E eu acabava vendo nos livros e no esporte a uma fuga, né? E eu tinha primos, eu tenho primos muito próximos que eles são aficionados pelo Flamengo. Tipo, eu tenho um primo que ele tem a tatuagem do Zico na perna é enorme, com uma panturrilha toda, sim, levantando a taça do Mundial. Então, foi uma coisa que foi natural, sabe? Eu fui assistindo e, mesmo sendo um sofrimento lá na época, porque assim, o Flamengo era uma bosta, mas sempre foi essa paixão mesmo de assistir todos os jogos de Carioca, que é um, um campeonato que assim, não vale porcaria nenhuma, mas eu tô assistindo, sabe? E tô xingando, desgraça, tô, o tempo todo. Então, <risos> é, é bem essa... Eu sou bem fanática mesmo pelo então Flamengo, não posso negar. É uma coisa que são boatos verdadeiros esses. Então... Gabigol, te amo. <risos> vamos, vamos mandar esse vídeo para ele. Mandar uma Beijo, pra ele. rascaeta! <risos> então, vamos lá. Amiga, então, esse boato é verdadeiro. Esse é. Não foi inventado pelo Kevin. Esse não é verdadeiro. Fica. Vamos ao, ao, ao, ao jogo em si. Como é que você veio parar no mundo dos jogos? Quem te trouxe para cá? Como como você descobriu essa comunidade? Você já era fã de survival? Como foi? Então, é, eu descobri, eu acho que eu fiz um caminho inverso. Porque normalmente as pessoas assistem survival e depois descobrem o mundo dos jogos no Facebook. Eu não fazia ideia do que era survival. Me colocaram em um grupo no Telegram de Werewolf, que é o joguinho que tem no, no Gunstar, né, mas é o joguinho uhum. de lobo, né? E aí me colocaram e tinha muita gente que era fã de Survivor lá, então eu conheci o Gabriel lá, que modera o ZG com você, conheci o Tyro, é, <risos> propaganda do ZG aqui, conheci o Tyro, conheci a Carol que também modera o ZG, então foram pessoas que acabaram me levando para o meu primeiro jogo, que foi no Telegram, que eu joguei com a Carol Tive uma rivalidade de milhões com ela, mas ela ganhou de mim, ganhou o jogo todo. E, e aí eu me apaixonei. eu fiz, não, então vou começar a assistir Survivor, né? E eu comecei, tanto é que hoje eu assisti poucas temporadas, eu acho que eu assisti umas 10, 12 no máximo. É, e aí depois o Tyron me chamou para vir pro, pro JT, que foi meu segundo jogo. E aí, a partir dali, eu comecei a entrar no mundo dos jogos realmente no Facebook. Mas... Foi pelo Telegram, gente, pelo Telegram. Foi muito aleatório, assim. Tipo, só me colocaram no grupo e aí eu acabei entrando. Isso é isso. Ai, e você citou aí várias pessoas. Você citou o Gabriel, citou a Carol Giovanelli. E citou o Tyron. E o Tyron, inclusive, me falou por que, que foi um erro te eliminarem do VD. Oh. Tyron, um beijo pra ele. Muito beijo, maravilhoso beijo. também. Inclusive... É, a Mari, ela jogou o ZG, né, jogou o tempo, uma, uma das melhores temporadas do Stonewall, que, com o Tyro também, e, e, ele se, e ela mesmo falou, e foi ele que trouxe ela para o mundo no Facebook. Então, eu acho que nada mais justo que ele também falar um pouco sobre quem é você. Mariana, senhora soberana, cheia de graça, mulher pura e graciosa. A definição do seu nome te representa 100%. Você é uma mulher que passa a melhor energia possível e conquista fácil. Sou responsável por te trazer ao mundo dos jogos do Facebook, mas nunca te falei o porquê eu fiz isso. Quando tive que pensar em jogadores fortes que estavam ali para se doar, criar estratégias e se entregar completamente, logo veio você na cabeça. E quando além disso ainda junta com uma pessoa que por trás de uma grande jogadora é alguém fiel, amorosa, amiga e que é gostável fácil, fica tudo melhor. Entre diversos momentos juntos, seja nessa relação com moderador-jogador, JT e TPM, juntos em moderação, JT e nocaute, e até recentemente onde pudemos jogar juntos ano passado, no ZG, eu tive uma aliada perfeita. Era alguém que eu sabia que não importa o que rolasse, estaria comigo, defenderia minhas costas e que eu poderia confiar. Mari, você é a luz e eu te amo. Representou a força da nossa Bahia e o que o nosso Dendê tem para agitar as coisas. Sei da vontade que você tinha em jogar aqui. Sei que você deu o seu melhor e que você venceu dentro de suas possibilidades. Parabéns. Ai, ficou lindo. Meu Deus. As, as mensagens vão chorar, Tessão, pelo amor de Deus. Ai, eu tô quase chorando. <risos> Comentários. Ai, meu Deus. Tyron. Ai, o Tyron é uma pessoa... Eu acho que os dois você escolheu muito bem. Enfim. Porque são as pessoas acho que mais próxima de mim nos jogos que assim, eu pra contar de fracassinho. Vamos lá. Ok. E o Tyro, a gente tem uma relação muito próxima. No começo, não vou negar que eu tinha, assim, implicânciazinha com ele. Mas aí foi se resolvendo e a gente foi se ajeitando e... Ele foi meu parceiro praticamente no mundo dos jogos todo Então, quando tinha uma oportunidade, de me chamava para moderar. Quando tinha uma oportunidade, de me chamava para jogar. E ele sempre foi me incluindo nesses caminhos e eu agradeço porque praticamente todas as relações que eu tenho hoje nos Jogos se devem a ele. Obrigada, e... Tairo também. Se não fosse você, eu não conheceria essa mulher maravilhosa. Oh, meu Deus. E no ZG a gente foi F2 e foi uma coisa que foi recíproca, foi muito recíproca. E não foi por pré-relação, foi porque eu sabia que o Tayro poderia confiar. Logo no primeiro dia de jogo, a gente esclareceu tudo sobre o nosso jogo e ele falou, ok, meu jogo combina com você, então a gente vai. Porque, realmente, é, eu acho que a gente se complementam um ao outro. O tá? Taíra é mais estratégico, eu sou mais social. Então, acabou que a gente se juntou, mas, enfim, acabei me laçando lá, me traí, e é sobre isso, né? Sobre jogos. Mas eu agradeço por ele ter mandado essa mensagem. Eu acho que sim, que eu sou essa aliada, que as pessoas podem contar e podem confiar eu acho que eu mostrei isso na minha trajetória, em todos os jogos que eu entrei. É, eu realmente saí porque eu não quis votar em um Aliado, então, no VB, então, assim, eu acho que é de histórico, sabe? E é isso, eu, eu gosto demais, tá? ele sabe o tanto que ele <risos> significa pra mim. E dos jogos, você, você jogou vários, né? Você jogou o GT, você jogou... Eu não sei, eu sempre falo GT, mas eu sei que é JP, gente. Mas enfim, você, você jogou o ZG, você jogou você ganhou um jogo, Capturados, você jogou o você, inclusive um Capturados a gente jogou juntas também, né? É, Eu fui o né? F4, voltei na Mari, né? Mas afinal também foi Cônica, foi com o Chavinho, uhum. maravilhoso também. E você, e qual o só vai perder agora, recentemente? É... Qual é, é, desses jogos, qual que você diz assim, foi o meu jogo? Esse jogo foi o que eu dei o melhor de mim, que eu me provei? Qual foi deles? Olha, eu acho que a dinâmica de fast-longo é muito diferente. Então, assim, eu tive bons empenhos no JP, eu fui para o final duas vezes, não bem. Não e o capturado, eu consegui fazer um jogo que eu achei que eu não conseguiria porque eu, eu consegui enganar todo mundo e todo mundo tava lá, Maria, vamos lá, vamos para final e tipo todo mundo tava muito disposto a me levar e aí chegou no final eu sobrevivi por argumento praticamente porque todo mundo sabia que era meu jogo era o mais forte mas me deixaram e assim foi um jogo que eu amei porque não só por eu ter ganhado mas porque eu achei que eu pude realmente mostrar facetas diferentes da jogadora que eu não tinha mostrado ainda porque no ZG eu saí cedo, no detalhe, foi aquele negócio com o Marcos, né? Que segundo o corredor, já estava lá desgraçada na vida. Meu <risos> então, é verdade. eu fui exposta muito cedo, então não pude ser, não pude jogar direito, né? Eu acho que eu até durei mais do que eu achei que eu ia durar. Mas eu acho que o capturado mostrou essas facetas diversas, e eu acho que o no, no Limite também teve uma questão muito forte minha como jogadora, porque eu nunca tinha sido agressiva antes jogando, então eu era sempre essa carinha de suíte, tentando ser suíte, No Limite não, eu, eu joguei do jeito que eu queria jogar, sabe? Mesmo tentando não afetar o pessoal das pessoas, mas eu sabia que eu tava sendo vilã e pra mim tava tudo tranquilo. Porque foi o jogo que eu me propus a jogar, sabe? E eu acho que eu consegui, e eu acho que eu fui um dos nomes da temporada, realmente. Não, não querendo me achar ou me gloriar, mas eu acho que eu realmente puxei muito esse lado de ser Challenge Beast, que foi uma coisa que no detalhe, é Se eu fracassei. Se olhar meu wiki, tá? Perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, é sobre isso. Então, então é, eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui mostrar eu não sei te dizer qual foi o meu jogo, mas eu sei te dizer que foram Marianas diferentes em todos os jogos. Mariana Verso. Então, Mariana Verso. Então eu tive um posicionamentos diferentes em todos os jogos, mas eu acho que o que eu joguei melhor foi o que eu ganhei. É. O No Limite também, você, você tocou agora, realmente, você foi, como é que eu posso falar, você se sobressaiu muito também, né? Então, eu, eu mais capturados realmente, menino, essa lábia da mulher era foda. Tanto é que quando chegou no 4, no, no assim, no coisa, qualquer um que, do, quando chegou, aliás, quando chegou no F5, qualquer um que fosse para final, levaria ela. Eu levaria, to, todo mundo levaria, entendeu? Mas, enfim, né? E sobre o survivor VD, é, o que te levou a se inscrever? Como é que foi? Você foi chamada? Com, com, conta pra gente como é que, é, como é que você foi parar em Cabo, em Cabo Verde? Então, depois no Limite, eu tinha falado não aposentadoria, pelo amor de Deus, não aguento mais e me dei um jogo atrás do outro. Joguei o detalhe, foi psicologicamente cansativo para mim. Eu joguei o Capturados ao mesmo tempo que eu tava jogando o The Tower, que foi um alívio pra gente, eu acho que tanto foi. pra mim quanto pra você, foi assim, uma coisa Sim. muito leve, que era diferente do que tava rolando no The Tower. Nossa, foi uma delícia o Capturados. Foi demais. De e, e aí eu emendei com No Limite, porque eu tinha falado pro Guedes que era uma coisa que eu queria muito jogar, só que eu não iria entrar na temporada, só que a Batina veio me chamar, que foi uma pessoa que eu tive uma relação muito boa no The Tower. Então, acabou que eu não tive como negar. E aí chegou o Survivor VD, eu não estava pensando em me inscrever, tá? porque, assim, eu já tinha, muita gente já tinha me falado sobre as questões do VD, que foram pesadas em algumas temporadas. Só que a Mari, no No Limite, eu não sei explicar minha relação com a Mari, não sei, porque foi uma pessoa que eu me apaixonei em um segundo, assim. Falei, oi, eu já estava apaixonada por Mari. E é uma pessoa que eu gosto de graça, de graça, de graça. E assim, ela me, me fez uma propaganda muito boa do VD Ela é o inna né? A, é, uhum. a triqueta ela é do o Ina do a triqueta, isso mesmo. E ela fez uma propaganda muito boa. E aí, eu acho que o VD primeiro, né, o Samuel vai me chamar. Eu falei, não, amor eu não tenho condição psicológica. Eu tava passando por uns problemas pessoais também. E aí eu fiz, não... Desculpa, amiga. Aí veio o VD, o próprio VD, me chamar. Eu fiz, ah, não tenho como recusar o VD, né? Aí ele fez, você vai ser a nossa segunda Mariana Magalhães vencedora. Eu fiz, ah, agora eu não tenho como recusar mesmo, tocou na Mari, não tenho como recusar. <risos> Aí eu acabei aceitando, mas assim, por ser, eu acho que por ser esse jogo que foi o inaugural, né que foi o primeiro, eu também tinha uma vontade de jogar, eu tinha muito medo, porque eu já tinha e dá um limite muito grande no no detalhe E eu já tava estafada. Quando chegou na Murder eu já tava, meu Deus, alguém me elimina, pelo amor de Jesus Cristo, eu não aguento mais. Não aguento Sim. mais. E, assim, foi muito difícil e eu não queria passar pela mesma coisa. Só que foi o contrário. Eu acho que foi um jogo mais leve. Eu acho que agora tá ficando um pouquinho mais sensato. Mas foi um jogo mais leve. Foi um jogo em que, apesar apesar né, que depois do jogo a gente fala sobre isso, mas, apesar dos pesares, foi um jogo em que eu pude ter amizades, que no Detalhe eu também consegui, consegui você, consegui me aproximar mais da Rob, mais da Carol, mas, né, é, uhum. do Kevin, que é esse inferno na minha vida, mas tudo bem. <risos> e, mas assim, eu acho que são, são paralelos muito diferentes, é, não tenho como comparar, realmente. E você é, acha que faltou alguma coisa no seu jogo? Você tem algum arrependimento do jogo que você fez, do vai viver Alguma coisa que você faria diferente? Sem citar nomes. Acho, acho que não. Eu acho que eu, eu tive uma posição muito boa na primord De controle mesmo, eu estava... As pessoas me viam de uma forma e eu não era da forma que as pessoas viam, então eu estava muito bem nisso. Só que o problema é que eu fui colocada em uma pré-relação que eu não tinha. Que é a uhum. falta da temporada todinha, praticamente. Então, eu fui colocada nessa pré-relação de um jogo que eu não joguei, joguei a temporada seguinte, mas é sobre isso. E... <risos> é eu não tinha o que fazer, porque não tinha espaço para jogar. Então, quando eles falaram, olha, tem essa aliança, que a aliança também não existia. Enfim, e eu fui colocada nesse meio, eu percebi que não tinha o que fazer, porque meu jogo foi cortado a partir daquele momento. E, assim, foi uma coisa que realmente não tinha, não tinha, não tinha o que fazer. Então, você acha que não, não teve alguns espaços que você teve em outros jogos, mas aqui você não teve tanto. Não. É e assim, a própria questão da formação das Swaps me deixou muito presa, sabe? E eu não não pude variar o jogo, não pude conhecer pessoas fora dessa aliança, que uhum. não existia, mas que as pessoas tinham na cabeça. E isso chegou a um ponto que eu não tinha mais que fazer. Então, ou eu... Tentava, sabe, jogar com essas pessoas, ou eu não jogaria, ou eu seria eliminado. Então não tinha o que fazer, realmente não tinha. Mas, mas no, no final, é, você está é, é, no júri, você você jogou, você disse que foi até um pouco mais leve e tudo mais que a que própria experiência e tal. Então no final das contas, foi uma experiência boa para você? Sim. Foi uma experiência muito boa. Eu, eu gostei muito de ter jogado VD. Assim, é, não imaginava que fosse ser do jeito que foi. Realmente não imaginava, porque eu lembro que eu acompanhei o último TW. Eles brincam lá que tem uma coisa na água que faz a coisa ficar mais pesada, né? Uhum. E eu acho que não é só no TW. Eu acho que toda franquia grande tem isso. Então tem no detalhe as pessoas surtam de uma hora para outra, do nada surtam e tal num jogo pesado e no VD também. E eu acho que está acontecendo um pouquinho disso agora, do gráfico, a Deus. Eu é. estou fora, <risos> que eu estou no júri, porque <risos> chega um momento que não vale mais a pena, sabe? É verdade. Mas agora a gente vai para um, um bate-bola, jogo rápido. Eu vou falar umas coisas e aí você responde com aquilo que vem na, na, na tua cabeça, certo? Vamos lá. Bahia. Calor. Eu acho que é uma palavra que define bem a Bahia. Todo mundo é muito, não só o tempo, que é muito calorento, mas também por a gente ter esse calor intrínseco. Verdade. Acho que o povo mais baiano, o povo mais calo, caloroso do Brasil, assim. A, o nordestino já é caloroso por natureza, o baiano é, é mais ainda você grita um faraó em Salvador, já, todo mundo já te ama, entendeu? <risos> todo mundo já tá no... Ó, ó, junto, entendeu? É isso, né? um... <risos> um ídolo. Ai, meu Deus, vai ser difícil. é difícil. É porque tem várias, diferen... tem várias referências para ídolo, né? Mas hum. eu acho que se for falar de ídolo fora, assim... É a Telo, eu acho que ela, pelo né? me acompanha desde 2009, todo mundo sabe, todo mundo sabe que eu sou fã da e é isso. Mas eu acho que a do maior da minha vida é minha mãe mesmo, não tem como. Me criou sozinha, criou meus dois irmãos sozinhos e tipo, sabe, não tem como. Uma mulher... <risos> Uma mulher incrível criando outra mulher incrível. Espero <risos> ser é 10% dela na minha vida. Amiga, vai ser maravilhosa. É Um sonho? É, eu acho que eu estava conversando sobre isso no grupo dos, dos girafas do Encontrão, que uma das coisas que eu sempre tive muita vontade foi de fazer bem as pessoas e de influenciar as pessoas com caminho do bem. Então, acho que meu sonho é sempre continuar fazendo isso, sabe? Eu acho que foi por isso que eu escolhi ser professora. Eu acho que foi por isso que eu tive grandes escolhas na minha vida de como Mariana se formou. Então, eu acho que é sempre continuar sendo uma influência boa para as pessoas. Acho que esse é um lugar que você queira conhecer muito. Graça. Nossa, diferente. Grécia. Mas eu acho que tem esse sentido, porque tu é professora de filosofia, então a, o berço da filosofia foi a Grécia, acho exatamente. que combina muito contigo. Inclusive, representei a Grécia no BBU, a maior de todas, por isso que fui <risos> Atena Incorporada, eu, não, eu acho que eu tava, sei lá, no BBU eu não estava tão Atena, não, não, estava, acho que eu estava, não sei. Não, não sei dizer mas eu te acho realmente Sobre muito como... ai, ai. muito até na ela é a minha dúvida favorita mundo dos jogos eu acho que ligações eu acho que a gente cria muitas ligações e são ligações que às vezes duram para a vida toda que você não consegue fazer pessoalmente eu acho que tem ponto muito positivo no mundo dos jogos, é uma integração muito grande. É. E você vai para o Encontrão, né? tá com muita expectativa de ir? Ou, ou, qual é... o que você é, pensa sobre o Encontrão? Como é que vai ser? Ah, eu acho que eu conheci tanta gente no mundo dos jogos desse tempo, em muito pouco tempo, porque eu entrei em 2020. É, conheci tanta gente, conheci você, conheci a Mari, conheci o Kevin, que eu vou afogar na, na piscina, conheci outras pessoas sabe? e que eu vou ter, eu, eu, eu tenho muita vontade de conhecer e que eu vou conhecer no encontrão e assim, eu tô muito ansiosa por isso, por poder abraçar vocês, por poder conhecer pessoalmente, ouvir a voz pertinho, então eu acho que é uma coisa que eu vou apertar muito todos mundo e que eu acho que eu tô mais ansiosa por isso, sabe, por conhecer vocês pessoalmente, as pessoas que fazem parte do meu ciclo. Ah, eu tô muito ansiosa também. Nossa, eu fiquei felicíssima quando você recomprou a vaga, tava já. Inclusive, eu peguei e falei, já tem quarto? Ela já, eu. Hum. <risos> Carinha de caixa que eu vou abandonar. Mas enfim. A Roberta me, me capturou. Poxa, mas ok, a Roberta tá ok. Tá ok, beijo. <risos> <risos> Survival VD. Eu acho que a evolução, o crescimento, eu acho que me tornou uma jogadora mais madura, mais tolerante, mais adaptável. Eu acho que eu tive que me adaptar muito. E eu gostei bastante, assim, é uma experiência que eu acho que não tem outra franquia, justamente para o VD ser o tamanho do VD. Então, eu fiquei muito honrada em a primeira bandeira que eu assinei o um Survivor ter sido no VD. É, ter chegado ao primeiro merge em é, um survivor que faz esse tipo de, de, de bandeira, né? Porque uhum. o, o ZG também faz, mas eu fui algo tipo eliminado de Toshikuri. <risos> Tchau, Então... <risos> ter então... voltado, e... mas... <risos> Nossa, Samuel, Cor. Enfim, é... Samuel, eu te amo. É... <risos> <risos> e... Mas eu acho que foi uma honra, eu acho que foi uma honra participar do VD, porque eu fico feliz em fazer parte da história e ter é meu nomezinho lá na Wiki. <risos> e dá um recado para a sua plateia, que foi uma plateia muito, como eu posso falar, calorosa, que nem você. E se quiser mandar um beijo para uma pessoa especial. Ai, é, muito obrigada a plateia. Eu acho que vocês têm me acompanhado desde sempre. Acho que é uma coisa que tem sido muito recíproca, né? Eu virei plateia muito fervorosa de algumas pessoas e as pessoas me dão essa reciprocidade. E pessoas que eu nem conhecia, tipo o Carlinho que é o irmão do VD, estava torcendo por mim muito favorosamente também. Fiquei muito feliz por isso. E assim, eu agradeço, eu acho que vocês... Vem um potencial em mim que eu agradeço por vocês verem. Agradeço muito. Não sei se eu me vejo ainda como essa jogadora, mas se vocês me veem, tá tudo bem, complicado. E é, eu acho que eu tentei realmente dar o meu melhor. Não foi uma coisa que eu joguei por jogar, sabe? Eu joguei jogando, joguei querendo chegar longe. E eu acho que eu consegui o máximo que eu pude. E é, sobre os beijos, eu Manda um beijo para todo mundo que apostou em mim, mas em especial para os meus dois que falaram aí, né, da Rob e pro Tyrone. E assim, para quem tava torcendo muito por mim nos comentários, eu também mando um beijo muito especial, vocês sabem que eu tenho <risos> uma consideração muito grande por vocês. Mari, você, eu tenho, eu não sei como te descrever, porque ai, ah, eu, eu tô com vontade de chorar, mas eu não vou chorar, não vou chorar. Você é uma pessoa incrível. Ai, eu falo que eu não vou chorar, eu tô chorando. É uma pessoa incrível. Ai, é muito gentil sempre, muito maravilhosa. Todas as conversas que nós tivemos sempre foram conversas muito profundas, muito conversas muito boas. Você é uma pessoa incrível. Eu torço muito para que todos possam ter a oportunidade de conhecer. O quão você é maravilhosa, quão você é doce. Eu, particularmente, sou apaixonado por você, você é uma pessoa incrível. E no meu coração você é sempre o winner. E o Kevin, ele tinha enche o saco, mas ele só enche o saco de pessoas que ele gosta muito. Então, ele gosta muito de você. Não, Enfim. Gosto muito de, você. <risos> de vocês dois. É, você sabe que vocês foram dos presentinhos dessa vez. E eu agradeço muito por isso, eu agradeço muito por ter tido a oportunidade de conhecer Conhecer esse peste que você é noiva. E eu amo muito vocês dois, de verdade. Ai, e assim a gente encerra mais um Topo Talks. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada por pela disponibilização de tempo. E um beijo grande para você. E um beijo também para o pessoal. Vamos acompanhar, saber quem, é, quem vai ser o próximo que vai sentar nesse... Aqui nesse barquinho que já está quase afundando. Estarei ansiosa, tá? Estarei esperando. Gente. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. E aí...